Cadê minha caixinha, hein? Eu yeah. subi. <risos> fala, fala galerinha! Bem pessoal! Eu sou o Norberto! Carol. E esse é mais um Elefante Literário com book haul e leituras de novembro. <risos> e para os nossos inscritos maravilhosos, nesse mês eu vou tirar o chapéu. <risos> <risos> Chega já! Ficou tá muito ruim! Tá. Ei! Fazer o seguinte antes, recebemos presentes uh! Recebemos presentes que a gente vai falar primeiro Talvez seja isso Olha o que a gente tem a... Claquete! Que no sua alto mesmo, bem que me avisaram Eu ganhei essa claquete aqui de youtuber De Rafa e Paulinha, são amigas de a gente São amigas minhas há muitos anos E vai fazer parte do nosso cenário agora A gente... eu só não... Não arranjei o giz pra preencher as coisas, mas vai dar certo. É, tá bom. É, né? Adoramos. Eu adorei, não, também adoramos a Bela, não, porque... Sim. <risos> e... Muito massa. E valeu, meninas. Show de bola. Show! Number two, number three, number four, Eu number five. Number six, number eight, number... Não, peraí, tem. Não, number... Three. number three. Perdi a conta, vou ter que... Mas você nunca viu? Não. <risos> Se você ainda não percebeu, você vai perceber nos próximos dias, porque o nosso cenário tá em fase de mudança. Então a gente tá meio parede. Olha esta tá nova bela parede cinza, um pouco mais sóbria e tudo mais. Só que os vídeos dos próximos dias vão estar tá meio loucos, porque eles foram gravados antes, então alguns a gente vão estar tá tá com essa, essa tá paredes, outro, e tal. Né? E vai dar tudo certo. E em breve ainda vai ter outra grande novidade, <risos> mas vamos lá. É Eu acho que você é misterioso. <risos> Só pra deixar avisado, né, que vai estar com algumas mudanças de luz e de cenário, mas próximo ano vai estar tudo ok. Show! Esse mês de novembro também a gente recebeu muitos presentes. E de Taelson Cell, aqui de Natal, a gente recebeu... Yeah! Cadinhas yeah! personalizadas yeah! do elefante Literário, que... Gente! Show! Gente! Sério? Sério! Eu sério! Ela na rua assim, ó. <risos> É, galera! Oi. Eles foram super atenciosos e prestativos com a gente na produção dessas capinhas Que são é. muito legais, de qualidade é. muito boa Inclusive tem várias pessoas pedindo a gente, assim muitas, muitas pessoas Só que a gente tem que ver isso aí, como vai ser Se você segue a gente nas redes sociais, você já deve ter visto que a gente postou por lá essa novidade Se não segue, siga agora porque... Siga agora, estão aparecendo aqui embaixo <risos> Aproveite, deixe logo o seu joinha e se inscreva no canal se não for inscrito. Tem mais muito massa. Muitíssimo obrigado. A gente achou show de bola. Show de bola. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito legal, de verdade. <risos> pra quem quiser, sua capinha personalizada, além de qualquer outro tipo de personalização do celular, a gente vai deixar os contatos de televisão celular aqui embaixo, no box é de comendo, descrição, hein? tá certo? Todas as tá. redes sociais. E vamos lá ao Book Hall de novembro. Mês passado, o autor Gerson Jorion entrou em contato com a gente pra saber se a gente queria receber um livro dele. E recebemos Histórias de Muitos Amigos. É um livro com histórias curtinhas. Tem mais ou menos uma por página. E a gente ainda não leu, mas gostamos muito da ideias É uma coisa bem descontraída. Inclusive tem marcadores também. E a gente queria agradecer por ele ter enviado o livro e lembrado do canal. Muitíssimo obrigado, Jason O primeiro livro que eu comprei em novembro, Os Machões Dançaram, de Chico Sá. Todo mundo sabe, na verdade, que eu comprei esse livro por causa dessa gente. capa. Gente. Muito bonito. Olha isso aqui, gente. Sério. Gente. Pera aí, quem gostou... Ilustrações Laboratório Secreto. Laboratório Secreto, tá de parabéns, essa capa é linda, sério. É o final de uma trilogia de crônicas que Chico Sai escreveu e eu só sei isso sobre o livro. Eu também comprei O Substituto, do David Nichols. Comprei esse livro na Americanas, numa super oferta, como tem escrito aqui, ainda tá com preço, inclusive. Me dei bem. Carol disse que é muito engraçado. Não, não é muito engraçado. Que é engraçado, divertido. É, é... Eu não li muitos livros divertidos, eu acho assim até hoje comédia, então acho que vai ser uma leitura bacana. Também comprei Star Wars, a trilogia edição especial da Dark Side, capa dura, metalizada, que tá refletindo aqui agora. Também muito bonita. Eu comprei, na verdade, porque eu não conhecia nada de Star Wars. Aproveitei, já que é a trilogia toda, de uma vez só, eu vou ler tudo e... ou não. Mas vou ler, porque tá chegando o ah, filme vai. aí, né, o filme novo. Ah, mas não, viu? Meu... <risos> mas um dia eu vou ler isso aqui e vou conhecer a história. O último livro que eu comprei em novembro foi A Cidade Murada, de Ryan Grodin. Ryan... É um livro que Vitor Almeida recomenda muito. Ele sempre tá falando sobre esse livro no canal e me deixou muito interessado em ler, né? Com muita curiosidade para saber como é que funciona isso aqui, do que se trata essa história que eu nem procurei ler para não conhecer muito. Existem três regras pra sobreviver na cidade morada. Correr muito, não confiar em ninguém, andar sempre com uma faca. É tipo Maze Runner. Podia ser é Maze Runner. Podia ser. E como diz que é muito bom, vamos lá, eu vou encaixar. Esse mês eu tentei ser bem concisa nas minhas compras, então teve uma promoção submarino, inclusive Black Friday. Eu trabalhei o dia inteiro, literalmente, e nem pisei na internet. Pisou na internet. <risos> Sim, Sim a pessoa é. pisa, pisa, quem quiser pisa, não, quem não quiser não pisa. E aí, antes disso, vocês vai comprar uma moção submarina, por 10 reais cada livro. Queria deixar uma reclamação aqui, certo? Porque morar no Nordeste não é fácil. Aquelas. Não é fácil, porque o quê? Comprei um livro, 50 reais, 5 livros, certo? 40 reais de frete. Ah, aí você é o quê? A pessoa Sério? senta e chora, porque não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. A, a compra é quase duplicar. E feita a reclamação, o que é que eu fiz? Não trouxe pra cá. Mandei pra São Paulo, porque não tem frete pra São Paulo. Para casa da amiga minha e vou pagar só o próximo ano, porque sou dessas. Eu comprei O Pequeno Príncipe, aquele livro ilustrado do filme Comprei Planeta dos Macacos Comprei, finalmente, As Aventuras de Sherlock Holmes Na edição de luxo da Zahar Comprei O Oceano no Fim do Caminho Comprei Laranja Mecânica Depois que eu fiz a compra, eu percebi que só Laranja Mecânica estava de fato na minha de, de desejados. Mas a vida tem dessas, né? É, pra comprar, compra, é, o que, que fazer? É. Mas fiquei muito feliz, gostei muito das, das aquisições Muitas eu comprei pela edição, não vou mentir que eu tô muito bonitas. Sobre as leituras de novembro, o primeiro livro que eu li em cerca de um dia ou dois foi Altos, Voos e Quedas Livres de Julian Barnes. Um livro que eu queria ler há muito tempo. Inclusive fiz várias marcações aqui ao lado. Ele fala um pouco sobre a história do balonismo e uma relação do balonismo com a fotografia. E Julian Barnes, ele pega três personalidades importantes dessas histórias e relaciona elas três em é uma história fictícia. Ele aproveita um pouco aqui pra falar sobre a esposa dele que morreu de câncer. Detalhe pra o final do livro. Ele contou muita coisa e deve ser muito bom, porque, Tudo meu Deus... isso em, em 120 páginas. Diga aí, é muito boa. é Muito legal a narrativa desse livro. Eu não lembro muito a ordem do que eu li, mas minhas leituras aumentaram, né, mês passado também não contou, eu acho não contou, <risos> aquilo não contou mas li finalmente O Segredo de Emma Corrigan, Sofia Kinsella não achei tão engraçado como fica com Seu Número, mas é um livro bem divertido super leve, Sofia Kinsella sempre é uma perfeitura muito boa quem tá acompanhando nossos vídeos sabe que eu participei mês passado da Tona meio que deu um gás nas minhas leituras que estavam bem paradas mas o primeiro livro que eu li foi A Vida do Liveiro, A.J. Fickrey foi o mesmo livro que Vitor Martins leu e eu gostei bastante, fiz algumas poucas marcações, mas eu gostei bastante da história. O segundo livro que eu li em novembro e último livro, pois é, eu li dois livros em novembro, mas tá bom, né? A gente vai tá mantendo esse nível de um e dois livros até quando o tempo deixar. O segundo livro que eu li foi Léxico de Max Berry, a foto dele vai estar aqui porque eu tô sem o livro, já que eu emprestei. E Lexico é um thriller muito mas, eu nunca tinha lido nada do tipo. Ele fala sobre uma escola para pessoas aprenderem a persuasão e aprenderem a usar as palavras como se fossem armas. E matar pessoas. E as pessoas que se formam nessa escola passam a ter nomes de poetas. Então tem uma organização por trás disso tudo. E ele conta a história de Emily e Will. Só lendo pra saber como esse livro é bom. Meu terceiro livro e segundo na Tona, foi O Sentido de Um Fim, por Indicação de Norby, Que livro... É esse. Eu não consigo nem definir sobre o que ele é, na verdade, é, uma, é muito reflexivo, é a história de um cara, um cara bem mais velho, que faz muitas reflexões sobre a vida e relaciona com a memória, o que é a memória. A gente, acho que a gente vai fazer uma resenha, né? Ah, eu tô aqui só respirando fundo, <risos> lembrando. A gente, se vocês quiserem que a gente faça resenha dele, os dois já leram, então a gente pode fazer uma resenha aqui dupla. Tô mostrando de que... cabeça pra baixo, tem tudo aqui. <risos> Falem aí nos comentários se vocês querem, porque Yes! só isso mesmo. quarto e último livro que eu li mês passado foi Garotas de Vidro. Era um livro que eu queria ler há muito tempo. Eu percebi que eu tô muito na vibe de livros com temas sérios e reflexivos. Essa é a conclusão que eu cheguei na minha vida. Esse livro é sobre anorexia, basicamente. Bulimia e anorexia. É muito tenso, mas é muito bom. A narrativa dele é sensacional. Próximas semanas aí Está saindo resenha, porque eu já decidi Então, <risos> se você leu também comenta aqui Mas já vai fazer, entendeu? Tipo. Também deixa aqui embaixo os comentários Se você já leu algum desses livros, se você quer ler O que é que você achou, o é que é que isso. você acha que a gente deve... A gente gosta mais de comentários, sabe? Porque é bom que a gente interage aqui A gente sempre procura interagir, inclusive, o máximo que a gente é. pode Às vezes não dá para interagir <risos> em tempo real porque tá muita coisa pra fazer, então a gente acaba adiando, mas a gente, a gente procura dar atenção a todo mundo que comenta e ler todos os comentários um por um. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de dar aquele joinha esperto aqui no nosso vídeo, seguir a gente nas redes sociais e se inscrever no nosso canal se é a primeira vez que tá vendo o nosso vídeo. Valeu! Valeu! <risos> Dá certo se for assim? Parece que eu sou uma degolada. Uh. Eu gosto.